E aí galera, beleza? Dragou aqui na área, como prometido, trazendo para vocês o GM de vocês, o Dark Monster, o nosso Diego Wilber. E aí Diego, fala pra galera aí. E aí galera, beleza? Tranquilo? Ele tá aqui para responder todas as dúvidas que vocês perguntaram neste post aqui que eu estou vendo. Que vocês estão vendo aqui na minha telinha, tá vendo? Aqui ó, vocês perguntaram e ele vai responder agora. E grande parte das perguntas é sobre este grande opined que tá pra vir aí, que é polêmico, os espanholitos estão felizes da vida. Esqueceram até que eles estavam lagados. <risos> Mas vamos começar, né, Dark? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Haroldo Miguel ele pergunta, é de comer isso aí? Você pode responder como você quiser. É, cara, depende, vai saber o gosto dele, né? Cada um tem o um gosto que quer, comida peculiar, sei lá. <risos> Próxima pergunta É possível ser rico? É do Renato Ribeiro É possível ser rico? Só levantar cedo todo dia, trabalhar, que você consegue cara. Vai demorar para cacete, mas você consegue Fica a dica Lucas Nascimento perguntou Eita, cara, peraí que meu EDM que é falsificado Tá da coisa daqui Lucas Nascimento tá perguntando É possível numa atualização futura poder trocar De itens, fazer troca de itens Cartões, armas ou até mesmo uniformes? em troca de itens com, com players? Existe um projeto da ING que é o seguinte, é o código de troca, certo? Só que esse código de troca ele vai funcionar da seguinte forma, é, vai ser um cartão de cash e o player que vai trocar, ele vai ter que pagar em cash, tanto para trocar, ou seja para tirar da conta dele, para jogar na outra, e o, e o player que vai pegar também vai ter que pagar para receber. Hum, mas... Então vai ser... Vai existir, mas vai ser uma coisinha um pouco cara, entendeu? Não sei nos outros servidores como vai ser o preço, mas pra gente aqui não vai ser um... um, um é, vai ser um pouquinho salgado e vai depender do item também, entendeu? Vamos supor que a pessoa tem duas peças do anjo, ou então ele tem a peça masculina e feminina e ele, ele tem a... o masculino tá com a feminina parada e ele quer vender. Você Ou seja, entende? você já levou esse plano, esse planejamento lá para já da da of Five, né? Para ver... Plano, na verdade, não. Na verdade, esse plano é, ele é dos desenvolvedores, entendeu? Ah, entendi. É que já. eu me lembro de ter visto isso aí de antigamente do Mars. Do Mars. Esse... Lembra? Tinha lá, sei o que lá de troca. É, o código de troca. Já existe a ideia, só que eles ainda não implantaram em nenhum servidor. Pô, velho, seria tão massa. Ia fazer as pessoas trabalharem mais, né? Tipo, ah, eu tenho dobrado. Que bom, eu tenho dobrado. Vou vender. Tá é porque é o seguinte, é, é, pra chegar nesse nível, o jogo tem que estar tá num nível de segurança muito alto, entendeu? Pois é, tem e, isso e, Infelizmente, a gente tem perguntas aí que... que então, fizeram... vamos, vamos não, dar é. continuidade, vamos dar continuidade e você vai responder conforme, beleza? Que assim a gente não, não delonga cima de só uma pergunta. Vamos lá, Dark, tá me ouvindo? Ficou meio muda aí. Vamos lá. O César Paz está perguntando armas para ouro vai ser permanente? Eu acho que em relação a esse update que vai vir aí. Olha, é... Que vai é, ser... É... Armas cache vai vir para ouro, de ouro? Então, permanente? Vão sim. Então, sim, vão ser permanente. Só que ainda está em estudo ainda. Né? A gente não sabe de que forma vamos fazer para essa arma chegar para os players sem é, afetar. é porque, porque esse problema de hacker, Então, se a gente dá uma arma de cash que... Considerada um pouco boa Para uma pessoa que tá usando o hacker Ele vai ficar tipo um, um deus no servidor então, <risos> a gente. Tá... é relativo, Mas... né? Porque, porra, uma MK14 Full Cash e uma Desert Sky L Na moda de um hacker é a mesma merda Não, porque você tem a qualidade Da arma A única tem... coisa que eu acho que teria diferença É porque o cara que MK14 e né? ia se esconder disso, né? Ele ia... Né? Não, então, é... eu tô com arma fuderosa, rapaz. E o é um cara já hacker, tava o hackers, entendeu? E a arma, ela é boa. Então, é vamos dar, tipo, a faca e o queijo pro hacker. Então, a gente tá estudando como fazer, como prejudicar eles, entendeu? Não o player que joga Porque normal. vocês joga. não voltam com o sistema de level nas armas? Essa é uma ideia que eu já coloquei em pauta, estão estudando. E Essas tema... armas... É, não, já coloquei, já coloquei. Eu, eu dei 10 ideias. A gente está estudando qual é melhor, porque também não, não, não adianta prejudicar muito, porque a gente, a ideia de, dessas armas virem para cá, já é, é fazer com que os players que não têm condição de colocar cash, ainda mais agora que o cash subiu de novo, é, voltarem tem mais incentivados é, a jogar mais é, sério, né? Tipo, ah, é, eu porra, eu gosto tanto é, do jogo, a, vou A visão de é o seguinte, não é só o player que coloca cash. a gente tem que colocar um player para aquele player que coloca cash matar, entendeu? Então hum. é assim que funciona. No caso... Vamos fazer os players que não usam cash para jogar dentro do servidor, porque uma pessoa que entende do jogo concorda com o que eu vou falar agora. As armas em cash em si, elas não são... Elas têm uma diferença, mas sem a modificação que vai ser de cash elas não são muita é coisa. Exatamente isso que eu ia falar agora, tá ligado? Então, a, a pessoa que tá condenando a, a nossa ideia por causa disso, ela não tem essa visão, você entendeu? Ela não tem essa jogabilidade aí, então... quem mas é as pessoas é, que estão condenando a ideia inicialmente foram só as egoístas, aquelas pessoas que, tipo, estão dizendo... Pá, Gastei uma, um rio de dinheiro até agora E essas porra vão jogar tudo de graça Que nem fizeram no NA Então, mas só que a diferença é o seguinte o, A nossa tem isso é, Essa é uma informação de primeira mão para vocês Olha, galera A loja de cash Ela vai ter uma mudança muito fora, assim, você entendeu? Então ninguém vai perder nada. A ou gente seja, tá fazendo eu isso. suspeito que vocês vão colocar itens fuderosos para vender, né? Tipo, ah, e vai deixar os mais ou menos assim para obter, né? Tá? Tem muita coisa aí que vai vir, muita coisa legal. Então, tipo, quem tá pensando desse jeito, agora tá, tá com essa ideia, mas lá na frente eles vão entender o porquê que a gente fez isso, entendeu? Beleza, então vamos vamo dar uma continuidade aqui, que na certa vai ter algumas perguntas que vai perguntar exatamente isso que você quer falar. Então vamos lá. Vê só, aqui o, o Cypher tá perguntando uma coisa muito indiscreta aqui. Ele tá dizendo, você me chuparia, Dark? Cara, se ele fosse uma loura do Zóio Verde, mesmo assim não chuparia. Porque... <risos> <risos> eu tô casado, então eu não rola. É... Vamos lá, vamos pra próxima. Peraí que deu um... Ah... Pronto, no caso, a Loli Mendes está aqui dizendo o seguinte. Acho que seria bacana se tivesse um modo tipo de vender coisas no jogo como armas e roupas. Exatamente aquilo como o cara ali em cima pediu, que é o Lucas Nascimento. Já tem um modo presentear, né? E é proibir trocar apenas e, e apenas vender. O que ele acha sobre isso? Ele já deu opinião, Loli. Então, vamos pular sua pergunta aqui. Ah, vamos lá para alguma pergunta aqui interessante. Pronto, tá aqui, o Ed Humble tá perguntando, é verdade que o jogo vai ficar em português? É o seguinte, a, a, ideia, a ideia inicial é o jogo ficar em português e espanhol. No menu inicial do jogo, a gente vai, já estamos fazendo uma interface para que o player, tanto o BR quanto o Bingo, tanto o BR quanto o gringo, ele poder é, escolher, optar qual versão ele quer do jogo. Se ele hum, quer em... massa. Você entendeu? Se ele quiser em espanhol, ele vai lá e muda em espanhol Se quiser português, ele vai e joga em português Então se o cara que for BR e quiser jogar em espanhol Ele vai poder também, mesma coisa o espanhol Que quiser jogar o jogo em português Vai ter as duas coisas no mesmo jogo Ai galera, interessante né ia ser massa agora uma coisa eu vou aproveitar a pergunta desse rapaz eu acredito que não vai ter uma pergunta deste tipo mas você ainda sabe que as, as nossas nosso rádio nosso jogo ainda é todo errado né tipo a gente dá um comando no rádio na escrita é uma coisa na voz é outra tem alguma previsão de consertar isso? Não, é, previsão de consertar não tenho o que eu tô tentando fazer é deixar eles é, em inglês você entendeu? Só que é, não vai rolar muito legal, não vai ficar muito parecida a tradução com a fala em inglês deles, entendeu? Porque é ou a gente deixa em japonês ou a gente deixa em inglês. Como a língua, a língua, o inglês ele já tá virando uma língua universal, a gente vai deixar em inglês. Só que não vai ficar perfeito, porque tipo, o espanhol ele tem umas falhas, entendeu? É bem é. complicado, então é e, e, o nível do espanhol ele não é tipo é que nem o português aqui no Brasil são vários países só que os espanhóis é diferente entendeu são é vários espanhóis é o castelhano né no caso que está falando é, então, então o pessoal é, fala é, castelhano gente, né, nem espanhol que a gente engloba é, né pra gente brasileiro que que lê e ouve a fala pra gente tá errado mas pra alguém lá fora tá certo entendeu então é, é né? esse, esse é o problema é ok vamos fazer o seguinte vamos ficar rezando para que um dia algum Sei lá, os caras vão simplesmente fazer a própria dublagem vão enfiar a tradução certa aí. Ah, como era no NA, no NA fizeram isso, botaram uma, tinha uma, uma roça lá, sotaque roça lá, que era minha paixão, velho. Mas vamos dar continuidade. O Lucas Souza, ele tá perguntando alguma coisa que eu não entendi. Talvez você entenda, Dark. Ele tá dizendo, quero uma Toro, pode ser? O que é Toro? Cara, é precisa do missionário que ele usa Porque eu também não sei <risos> Porra, é um toro véio. Vamos pular então essa porra O Revoltas MR, ele tá dizendo aqui ó Quando vai começar a banir os hackers? É, eu então, vou é uma... deixar você responder Eu não vou essa nem falar é, é, é o seguinte, galera O pessoal tá reclamando bastante Que a empresa não tá tomando atitude Que os hackers estão No chat acabando com, com O servidor, acab, é, acabando com tudo Galera é o seguinte, a empresa Ela tem contrato tá? E nesse contrato Somos obrigados a respeitar O antivírus que é o x -Trap. Então não podemos modificar Esse, é, esse anti-cheat Antivírus, eu falei errado né? é, Você pode ver que o Hazard Ops O ZMR da Emace E até mesmo o chinês Eles usam, todos usam o x E todos têm hacker Então assim, é... O que tem que acontecer para funcionar é todas as empresas que contrataram o um jogo se juntar e pedir para o desenvolvedor deixar cada empresa ser independente com o seu anti-cheat. Você entendeu? Cada um trabalhar com a forma que quiser. Mas por enquanto, como eles fizer é tudo uma, é um contrato que não pode ser quebrado, você entendeu? Não pode mudar. Estamos tá? montando um esquema para acabar com os hackers? Estamos montando. Só que aí que tá. O pessoal às vezes me condena bastante por causa disso. Só que assim, eu falando como... É, às vezes eu deixo me levar como player, esqueço do, do, da ajuda como GM. Você assim, entendeu? Quando eu peço para o pessoal que eu preciso de ajuda, você assim, entendeu? Eu, eu preciso da, da ajuda de vocês. Eu quero que vocês me digam como que esse hacker funciona. Você assim, entendeu? Porque assim, são várias, são várias formas. A gente está quebrando um pouquinho cada uma. Sim, entendeu? Todo dia a gente faz um injetor parar de funcionar aqui, um hacker parar de funcionar ali, é, os hackers que o pessoal falou Aí que... os caras que vão lá chorar no fórum e... Ei, Exato! Porra, parou aqui, caralho! A, a Accesso 5 já colocou a Interpol no caso, entendeu? Então é o seguinte, Nossa. a pessoa que tiver revendendo o hacker logo vai tomar no nariz. E assim, tem uma pessoinha no servidor que no início todo mundo achava que ele não era nada, isso aquilo, só que caiu no ouvido de algumas pessoas grandes da empresa, que ele tá passando hacker pro pessoal a um preço razoável. Hum. E esse fulano que tá fazendo isso daí vai se resolver com a polícia federal, entendeu? Hum. Porque assim, a empresa... Não ela pode falar nome, né? Não posso, infelizmente eu não posso. Só que assim, a empresa não é boba. É o negócio dela, ali tem gente que trabalha, tem gente que tem um emprego, você entendeu? São vidas é. que dependem da empresa. Não é, não é tipo, a gente que uh, os players veem como uma forma de diversão. Quem tá dentro da, da empresa vê como um negócio, você entendeu? E o que que acontece? Os hackers são como se for, são, não são apenas ladrões, você entendeu? Eles estão acabando com o emprego dessas pessoas. Certo? Por isso é que a, a empresa está fazendo, não só a todas as empresas, até onde eu sei, todas já estão tomando atitude. E, e aquelas propostas que os próprios jogadores estavam pedindo para do tipo nível no oficial, tá ligado? Já Ó, mas, é, implementaram, né? Que eu não andei jogando oficial, é, tem, mas é que a gente olhou essa, essa, essa a gente com muito, muito carinho a gente é, fez um debate sobre esse assunto. Hum. Se funcionasse. O immense não teria mais hacker. Concorda? É, exato. Mas. O... Então é... Não, é... Não, a parria... não adianta a gente tampar o sol com a mão, sendo que o sol vai passar pelo meio dos dedos. Você entendeu? Ou a gente cobre de uma vez para não se queimar, ou então a gente.. Você entendeu? Por é, isso complicado. que a, a ideia é atacar não só os hackers. Os hackers vão ser banidos? Vão ser banidos. Pode ficar sossegado. Quem tá tirando onda, quem tá falando merda, fazendo essa toda essa palhaçada. Você entendeu? Vai rolar o IP block ou não vai rolar? Não, o IP block é o seguinte: é, a empresa C5 ela não trabalha com IP ban, porque ela tá. não quer. Porque ela não quer, tá? Ela não trabalha, certo? Então é, é protocolo de empresas, entendeu? É uma coisa, eu já falei, já pedi 300 vezes, porque até então a maioria dos hackers que estão no servidor hoje são hackers que foram banidos, mas que voltaram só para fazer o quê? Para prejudicar e a gente sabe quem são, né? A gente sabe. Só que aqui não eu tô falando, mais cedo ou mais tarde a casa deles vão cair, e não é só eles não vão perder sua conta. Você entendeu? Como eu disse para vocês, tá rolando um processo. Quer dizer que tá rolando já um processozinho para pegar e a gente conhece onde é que essas pessoas moram, servidor. Sabemos onde que essas pessoas moram. O servidor, ele não é só dar acessos assim. Então a mesma pessoa que consegue, que pede um hacker pro jogo ZMR da ou 5 ele vai conseguir usar esse hacker no servidor da, do ZMR, da massa é. Mesma coisa arrasar de outros. Então, a pessoa que tá mexendo com isso não sabe a proporção do que é o ZMR. Você entendeu? Eles não sabem quem é a Ngpay. Você entendeu? Eles não sabem. Estão brincando com perigo. Cê... Por que, que a Ngpay até agora não deixou trocar o anti-cheat? Porque os caras sabem trabalhar, velho. É uma empresa de quase 30 anos. Você entendeu? Então, velho, é, é, quem tá mexendo com hacker agora, eu, vou, eu não vou falar nada. Quer mexer, mexe. Você entendeu? Não vou debater. É, cada um faz o que tem para fazer. Só que, aquele ditado, quem tá plantando vento agora vai colher tempestade. Você hum, entendeu? Tem, tem coisa feia vindo aí. Você entendeu? É só o que eu tenho para falar. É, a única coisa que eu posso pra falar é isso. Quem tá usando o hacker, você que não usa hacker, parabéns. Você entendeu? Continua assim. Vamos trabalhar para manter o servidor melhor para você. E para os outros também que não usam, para ter um melhor servidor enquanto durasse, entendeu? É trabalhar para deixar ele filé. Você entendeu? Agora, esses então... Zé Ruela que estão fazendo isso, vai cair a casa, cara. E vai cair bonito. Não vai cair só de banda e conta, não. Você entendeu? Pronto. No caso, aproveitando aqui, é. No caso, vocês estão esperando é, o quê? Exatamente, para começar a banir, no caso, esses caras de vez. Assim, tipo, é, vocês estão tentando identificar onde é que eles estão morando, né? No caso, para. Não, já, sabemos. Rolar, já rolar sabemos. um processo em cima desses caras e eles sab... parar de ser crianções, não é? Não, já sabemos todos os IPs, tá? Todos os IPs do, do, dos hackers. Só que, assim, é, a, a luta agora é para saber da onde está vindo os hackers já tem alguns sites bem conhecidos que já já foram intimados tá e vão parar de prestar é, suporte para o hacker do zmr alguns alguns sites que eu não posso falar também infelizmente mas é, não pessoal já vai lá receberam é, intimação e vão parar de trabalhar com com o hacker vão parar de dar suporte você entendeu? Eu, eu, no caso, eu andei so sondando algumas coisas, me disseram outras. Eu tô meio por dentro já do que tá acontecendo já lá. Os caras estão com medo já. Não, vamos, vamos trabalhar mais com esse servidor, da Vou só para ir em aqui que o cabaré tá feito. Exatamente porque é, é, é um crime, você entendeu? Não é só porque pela internet que não. É um crime. Você entendeu? E como é um crime que é pela internet. que um vai... crime virtual. Hoje é da cadeia e, e numa porrada de país. Só no Brasil é. que ainda é esse esse é todo. E é a Polícia Federal, você entendeu? Então, eu só tenho pra falar isso Se a pessoa que tá passando esse hacker pra todo mundo aí For descoberta, eu não quero estar na pele dela hum. Então, vamos mandar continuidade aqui Porque tem muita pergunta sobre hacker aqui Vamos lá Olha, o Rafael Figueroa tá aqui Dizendo aqui o seguinte, ó Como foi que é, se tornar GM? Como exatamente conseguiu isso? Recomendaria para alguém? Sim, não ou por quê? Olha, você... É... Se torna, como que eu me tornei GM? Foi o seguinte, é quando o servidor Do março fechou e a gente foi para pro Emás Aconteceu tudo aquilo Eu fiquei sabendo, eu fui uma das primeiras pessoas Que ficou sabendo sobre o servidor Que abriu na massa tanto que eu e o Femani é, Abrimos o grupo Assim que nós ficamos sabendo Você entendeu? E no caso Na época é, A empresa não tinha BR trabalhando para elas Entendeu? E iam liberar o IP Eu, lembro, cas... eu lembro da época você entendeu? O que aconteceu? Eu como eu tava ali ajudando e tal, eu eu não sou muito conhecido no Mars, mas eu joguei o Mars desde o beta, você entendeu? E eu sabia bastante coisa. Então eu fui ajudando eles ali meio por baixo, entendeu? Por baixo dos panos, falando, não, não é assim, é assim que faz. Você entendeu? Eu escuto PR, porra. É, então, principalmente na, na parte do beta. Aí foi quando o jogo lançou mesmo que saiu do beta que eles fizeram o o, o convite para mim. E como é. eu vi que eu sabia bastante, que eu tinha bastante coisa para ajudar, é, bastante coisa para fazer, eu aceitei. Você entendeu? É, é legal ser GM, É. Só que assim, é muita dor de cabeça. Né? Como, é. O é, pessoal é muita crítica, tá? O pessoal não sabe... é Porque assim, você trabalha você faz uma coisa que pouca gente sabe o que você está fazendo. Entendeu? E, e assim, é muita crítica. É, você tem que ser uma coisa muito pesada. Tanto no jogo quanto... Às vezes a gente recebe alguns puxão de orelha Você entendeu? Mas é, às vezes é coisa que é, não existe Coisa que é pessoal inventa Só que a gente descobre, a gente consegue passar por cima Só que é, é difícil, tá? É legal CGM, eu recomendo sim CGM Se, se, se um dia vocês conseguirem CGM de algum jogo vai com, vai com tudo Só que estuda bastante para saber qual o jogo que vocês vão pegar para tomar conta Porque... É, é paulina beleza Dark. então vamos pra próxima henrique Santos está perguntando as armas que estão por vir na loja de ouro serão por dia ou permanente é você já respondeu isso tá. galera serão permanentes o Dark já respondeu o henrique turturro antigo henrique filho da p como banir o tempo ele usa hack recomendo banho para ele tomar para ele ter que formatar o pc ele tá dizendo é Cara, é, é, isso daí é briguinha de marido e mulher, né? Não, não pode Com fazer... certeza. A, a Lulule tá perguntando, em um futuro próximo, chegará anjo e rugido na loja? Abrirá novos mapas de insano, missões, modificações no ouro ou rap? A modificação no ouro e rap vai ter, sem dúvida. Missões, é a gente já tá já estamos. Programando já para lançar bastante missão de novo e, pra... falar, e falar em missões, seria interessante Vocês colocarem missões e armas permanentes Nessas missões, né? Bota aquelas missões Bem fuderosas, tá ligado? É porque, Deixa o cara sim, um mês já tá... lá trabalhando É que a gente já tá trabalhando na, Colocando as armas legal no ouro Então assim, para fazer o pessoal jogar para conseguir os ouros, porque essas armas Não vão ser baratas é, a, né? gente tem que inventar, a gente vai colocar nas missões O, o, o ouro então não, não adianta a gente colocar arma permanente na missão, sendo que ela já vai estar na loja, você entendeu? Então a ideia é fazer bastante missão, pra fazer os. a ideia de, de, do inicial disso é que eu falei para vocês, é fazer com quem não tem condição de colocar o cache, vir para o servidor e começar a jogar, para dar volume para o servidor, você entendeu? Para fazer com quem vocês tenham um frag, você entendeu? Independente de quem seja ruim ou bom, entendeu? Essa é a ideia. Sim, entendeu? É e... só, que, só que quem é Casher que gosta de colocar o Cash tem também pode ficar tranquilo, vai continuar o um nível de Cash, vai vai subir a loja, vai melhorar a loja, vai ficar tudo top certinho. Então vocês não vão se arrepender de nada. Ela também tá perguntando se chegará Anjo e Rugido da loja. Rugido, eu não lembro o que que é. Rugido de leão é aquela arma PVE, aquela tira. Ah, acho que é o nome dela. E assim é. é... E pode, Anjo? Pode... Ela quer Anjo na loja. É, não, pode ser que venha, pode ser que não Depende do... do Vai ser umas promoções do... relâmpago, né? É, Vai depender do... É do... isso Galera, a gente tá Mesmo faltando para que... pra fechar o mês Bota aí anjo na loja É a mesma coisa como se fosse o Ark Cannon, entendeu? Você ficou por algumas horas Porque são roupas, são armas que... Tira o um balanço do servidor, você entendeu? Então é. É, e se é todo difícil. mundo tiver, vai ser complicado. É, você imagina se todo mundo tiver de full anjo, full, com um tirante boa e uma arquequequeano lá, não vai existir mais insano. Todo o mapa vai ser praticamente fácil. Easy. Por isso que eles estão modificando os insanos, Você pode ver que muita coisa mudou, ficou mais difícil, alguns, algumas, alguns bichos que não corriam agora correm, é, derruba com uma pancada só, por causa ah, disso, é. você entendeu? Porque essas é. armas, elas tiram um pouco o balanço do servidor. É, exatamente isso que você dá pra notar pelo chinês, né? Quanto mais armas poderosas vão colocando, mais é, desafios eles vão botando também nos mapas é. que eles vão criando. Não, mas, mas vai vir sim, vai vir mapas insano, pode ter certeza. Que a ah, ideia é que tem, todo pô, o tipo, mapa aquele todo do submarino mapa... mesmo, no insano, misericórdia, meu Deus do céu. Todo o mapa do ZMR hum. tem insano. É, todo mapa, só que eles vão desbloqueando aos poucos, né? É, né? Pronto, vamos aqui pro próximo... O Michel Thiago, novamente do Cypher Machine, ele tá perguntando assim, ó. Quando que essas armas todas virão para a loja de crédito? Que dia vai vir esse update? Olha, é, é, essa é uma informação que eu não posso passar pra vocês, infelizmente, mas tá pertinho, tá pertinho. O Cauã Martins, ele tá perguntando, vai ter ban por IP ou MAC? Sim ou não? Não, a empresa não é, trabalha com o. E banco e ban por Mac também é, é muito difícil uma empresa que trabalha por com IP Ban Mac, né? Deram ban Mac lá na galera lá que, que bugou conta lá na NIA. Quem bugou mais de três contas tomou ban por Mac. Não, mas eles já voltaram, a maioria já voltou. Voltou então... por safadeza, né? Não existe ban, cara. Esse, esse é o ponto, você entendeu? Tem que combater o hacker, tem que combater o bug tem que combater o erro. É exatamente. O ban não existe. O banho, ban, ele é o quê? Ele é pra aliviar o tipo, igual uma pessoa que gastou... Tem um fulano aí que tomou é, ban na conta dele. O infeliz eu tinha gastado míseros 1, reais na conta dele. Nível 53, tomou ban, perdeu tudo com um dinheiro. E aí? Tempo perdido, dinheiro... É, É, dói, cara. Então, Nossa, <risos> infelizmente, a pessoa tem que colocar na cabeça, você assim, entendeu? Agora, esses que estão fazendo fake aí pra tomar pra jogar, pra atrapalhar o servidor, vão tomar no nariz. Assim, entendeu? Porque estão fazendo pra... Que prejudicar a empresa, a empresa não vai deixar quieto isso daí, não. Três perguntas, responda rápido, somente com a palavra. Ramon Henrique tá perguntando aqui: é, Biscoito ou bolacha? Bolacha. Sony ou Microsoft? Sony. LOL ou Dota? Nenhum dos dois que não joga esse jogo. <risos> o Ronaldo Garcia não tá perguntando porra nenhuma, mas tá falando aqui que. Alô, merda de Arax, por la puta madre de las picas lá, la mano. Ban <risos> IP, é, merda. Ele <risos> gente tá, tá pedindo tá pra batido os, tá os hackers por IP. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez, já né? E ainda bota com te amor, Ronaldo <risos> Garcia. Não não não, fa, não, não, não, não. O Paulo Henrique ele tá perguntando: tá favorável? Faz o um sinal do Hang loose Põe aí depois você põe um. Eu vou fazer você botando o Ranglos aqui. Naquela do Will Smith que eu vou fazer. É possível entender lá de anatomia del cielo ou inferno Ah, cara, ele vai ter que estudar um pouquinho isso aí porque ele eu tá, ensina. Ele tá perguntando aqui, viu? O Ronaldo é, tá, Garcia. Ele tá meio louco esse espanhol aí, tá meio problemático. Esse aqui, meu Deus do céu. A Patrícia Corrêa tá perguntando: quais as vantagens e desvantagens de CGM da Sexo 5? Explica mais uma vez sobre o rolo do X-Trap. Tem gente que ainda não sabe. E eu acho que você já explicou, né? Já, já expliquei. Já... Mas então responde só com as vantagens e desvantagens de CGM da Axel Five. Seja sincero. As vantagens e desvantagens de CGM da Axel 5 você... As vantagens, diga lá, vantagens vantagem é porque você pode expor a sua opinião, que eles ouvem, eles vão correr atrás, eles vão falar se sua ideia é bom, se sua ideia é ruim, se sua, é sua ideia é uma bosta, eles falam também. Eles falam, já chegou assim pra tu? Dá, vem cá, rapaz. Tua já, ideia, não, já tá falaram. Falar, tua ideia, já falaram, falaram pra mim, muito puxão de orelha. Eu tomei, tomei tanto puxão de orelha, cara, nossa, você não tem nem ideia. E as desvantagens é que você arruma muito inimigo. Muito yeah, inimigo mesmo, entendeu? Muito inimigo, principalmente... Gente, gente invejosa? É, invejosa. Você, não, inveja eu acho que não, porque qualquer cargo na sua vida é possível você alcançar. Depende da sua força de vontade, entendeu? Então, é o problema é esse. É só é, inimigo que você arruma, entendeu? Você tá numa sala, o né, que tá mandando um privado pra você, você vai lá, você dá, você entendeu? Um bloco e dá um banzinho de três dias, mas suave. Beleza, então vamos para a próxima. O Jamer Ferreira tá dizendo aqui alguma coisa que não me faz muito sentido. Ele tá dizendo assim, ó, mais missões com recompensa de rap. O que você acha? Ah, eu acho que mais ele, tá qu ele, tá quest, ele tá achando quest, ruim porque as missões estão dando pouco quest, né? Aí tem arma para caralho e não vamos, tem. É, vamos, vamos passar o raciocínio para você, né? Que pouca gente pensa como quem eu falo. O player pensa como player. Então é o seguinte. Imagina você que todas as armas agora estão no, no, no, no quest permanente, tá ok? São armas boas, certo? Armas PV boas e estão na versão permanente, tá? O jogo hoje, eu acho que, se eu não me engano, ele dá 500 de quest por dia, se eu não me engano. São 5 missões que dão 100 de quest por dia. Então, se eu colocar 10 missões... Com 100 de quest por dia, ele vai ele vai fazer uma quantia de mil quests por dia, tá? Com 10 mil quests, ele vai lá e vai comprar uma arma permanente, tá? Então, é, em 10 dias ele vai comprar uma arma permanente. Em um mês são três armas permanentes, se ele jogar é, nessa frequência. Então, assim, vai chegar uma hora que ele já vai ter todas as armas permanentes. E aí, qual que vai ser o interesse dele jogar? Nenhum, porque foi o que aconteceu no, no, no NA. Você entendeu? O pessoal lá tem 300 páginas de arma Você entendeu? E acabou que o jogo empapuçou entendeu? Empapuçou tipo assim, juou Já tenho tudo aqui nessa bosta, já estou no nível máximo O que, que eu estou fazendo aqui? Você entendeu? Então é uma forma de deixar, fazer com que as pessoas joguem Para conseguir Você entendeu? Não, não doar para eles, tem que jogar para conseguir Você quer estar tá lá, você tem que jogar todos os dias Juntar o seu quest para você pegar aquela arma permanente É assim que funciona Temos que fazer os players jogarem você entendeu? Não encher a, a, a, a conta deles de arma e para pra eles parar pro servidor. Não. Eles têm que jogar. Por isso que é pouco quest por dia com as armas que tem lá. Porque são as armas que o pessoal. Deixa, as... deixa mais justo, né? as pessoas é, que têm pouco é, tempo pra jogar. É, o cara é, não é. precisa se matar, né? Tipo, o cara, porra, caralho, eu queria essas armas, mas eu tenho é, que me tipo, matar não. pra pegar elas. então, e, e, então tipo, a gente precisa Ah, não. Que, que, que massa, tá? eu só jogo duas horinhas por dia tá de boa aqui e vambora. É, então, jogo duas horas por dia, pego Vou lá, compro uma arma permanente por dia E aí, chega uma hora que acabou, e aí? Então essa é a ideia, é fazer o pessoal Jogar pra conseguir E tem que ter essa dificuldade, porque Qual é a graça de você ter um servidor sem dificuldade Nas coisas? Beleza, vamos, vamos botar pra seguir Aqui então, vamos lá Eu acho que o Carlos Magnus, ele tá perguntando uma coisa Só de zoa mesmo, que o Oiton Tá explorando um ponto de vista Tem uma pergunta aí, os hackers vão tomar Van todos? Van é, a eu, Van, eu, não sei, eu não sei se eles vão tomar... Ele, eu não, acho que ele tá perguntando, ele já... Ó, oh, Carlos, já respondeu já, então vou pular sua pergunta. É. Ah, o, Ivo, o Ivo Fernandes Silva, o Headshot, ele tá dizendo aqui. Que dia vai ser? A Quero tá lá. A Quero tá lá. Ah, tá. Meu Deus não, do céu. O pessoal tava meio revoltado esse dia. É. <risos> ó, o Magno Henrique, ele tá perguntando aqui, ó em alguma atualização futura haverá um canal específico para confronto de clãs? Olha, é... o, o servidor em, global em geral, ele não suporta isso tá? E pra, ele, pra ele poder suportar isso... Tem que isso, mudar a iguina, né? Vai, ter que mudar a iguina. E aí é o seguinte muita gente aí com PC de que não tem condição de ter um computador um pouco melhor não vai poder jogar, e é um jogo free, é um jogo grátis, você entendeu? É, é, a gente tem que explorar esse, esse, essas pessoas. Então não adianta a gente deixar o jogo pesado pra cacete e fazer o player parar de jogar. Você entendeu? Tipo, infelizmente pra muita gente que tem um Windows 32 bytes, o jogo vai parar de funcionar, porque ele, vai requer, ele requer mais memória RAM. E com 32 bytes é. Você sabe como é que fica, né? Com a carroça. É, é aquela meia fica meio uma meia bostinha, então. Mas em todo caso, o... seria tipo desnecessário, já que a gente tem um oficial, né? Então o cara, o oficial eu... ele praticamente é uma guerra de clã ali, né? O, eu vou, o pessoal uma, vai com line uma mix, coisa que o pessoal online. não sabe. O oficial cara, ele é uma, olha, todos de todos os jogos que eu jogo, é que eu jogo jogo para um jogo para cacete aqui, cara. O a oficial do, do do Mars, né? Que é o nome do jogo é Mercenário, né? E é na ZMR para gente, mas o, o global é Mars, que é o Mercenário Online. Isso. O oficial, ele não é só exclusivo de, tipo, da Instax Reso 5, da Emaster, do Hazard Ops e do chinês. Não. Eles querem deixar o jogo super seguro, acabar com tudo, pra que todos os players de todos os lugares do mundo... Se conecte de, Se conecte Você pode ver. É, entra, na Eita, do, entra na interface... Entra na interface do... Do oficial. Lá no cantinho tem rank. Clica lá, vai abrir uma guia, uma página na sua internet. Aquela guia lá é o rank global. É o rank geral. Então... É, a, a, a ideia é premiar com é, coisas fodas, entendeu? Em dinheiro, não sei, mas pelo, pra ter esse, esse suporte que eles fizeram, essa ideia de, deles premiar, então é uma coisa que eles vão premiar com uma coisa foda, entendeu? Então não é só, não vai ficar só aqui no servidor da Axis da O5, aquele rankezinho lá, primeiro, segundo, em massa, não. Não, eles querem fazer uma coisa geral, rank PVE e rank o PVP, que é o, o rank do, da partida oficial. Então não é esse mundinho que o pessoal acha Esse, esse ovinho que o pessoal tá achando Oficial, ah, Oficial é, é Aquelas partidinhas que tem de... Não Oficial pra eles é uma coisa séria Você entendeu? Que tem é, Um volume, assim, uma coisa muito grande Por trás dele que o pessoal nem imagina Você entendeu? Se um dia eles conseguirem fazer com que os hackers Parem E eles voltar a mexer nisso Galera, pessoal que joga PVP e Oficial vai pirar cara, porque vai jogar Nossa, com... Seria um abcinho. sonho, né, Buga, ter <risos> o oficial interligado com os outros servers, oxi, até ter... Teve... Vai ser interligado. Você vai estar jogando com o pessoal da China, pessoal, você entendeu, de todo lado. O ruim seria só para ver como é que seria a lógica, né, porque o IP, tipo, o Roche que caísse ia ser foda, né? Não, porque, não, aí existe um outro um sistema interno deles, você entendeu? Que foi, é, é, Tipo, faria um encontro do, dos dois servidores. Você entendeu? É, seria tipo, é, é meio de né? No caso eles cortariam então, um servidor do tipo, no meio do mundo pra ninguém se fuder. Não, é, é uma outra coisa. É como se fosse uma catraca de bicicleta. E quando a corrente fosse passar por cima, você pode ver que a, é, é, é tipo, só pra explicar pro pessoal entender. se entendeu? São, é, são vários gomos. Só que assim, na hora que um gomo passa por cima, tipo, que é a, a entrada das salas, é, um vai, vai disputar com o outro, só que cada um vai ficar fixo no seu ping, entendeu? Não vai ter essa, essa modificação Que o pessoal tá com medo, não De te jogar com o ping 300, 400, não Se você tem o ping 42 Você vai jogar com o ping 42 Se o cara lá na, na, na, na puta que pariu tiver com o ping dele 12 Ele vai jogar com o ping dele 12 Você entendeu? Porque é vai certo. ser é um, é um sistema bem foda Eu ainda não entendi direito Como eles vão fazer, eu tô quase entendendo É que é, é bem difícil mesmo Mas é que os caras é japoneses, né, velho Então o japonês é foda é, vamos ficar na expectativa. Isso tem alguma previsão ou será que vai demorar muito? Vai é, vai relar o negócio da ainda do do como é que é da do FBI não, como é o nome da empresa, a Interpol, né, para ver, vamos ver se param de fabricar o hacker para depois a gente sonhar com isso, então, no caso, né? Não, então é, então agora eles estão cuidando disso, eles já estão tratando de aí com polícia, eles vão colocar a polícia no, no, no assunto e assim, galera. acceso vocês assim, ela trabalha é, de uma outra forma que, que as empresas Gamer trabalham, entendeu? Ela avisa muito o player, tá? O pessoal é, criticou muito esse servidor no início, tá? Eu briguei com muita gente, briguei mesmo, porque eu entendia, como eu tô um pouco mais perto deles, eu entendo qual que é o programa que eles querem usar. Então assim, é, eles não acham certo fazer o que é em massa, não, não defamando o servidor. Eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui falando qual que é o melhor, qual que é o pior. Só que assim, eles não concordam em, em dar é, armas de graça num drop fácil para deixar o jogo monótono, você entendeu? sem ter uma objetividade, sem, você entendeu? eles não concordam com isso, tá? Infelizmente, o nosso, dinheiro, no, o nosso cash, ele é abatido, o valor dele é em dólar, então toda vez que o dólar sobe, infelizmente, vai subir também, tá? Não me pergunte se um dia baixar, se vai baixar, que eu não sei responder, mas quando responde, quando sobe, vai subir também. É se ele for coerente, vai baixar, se abaixar também, que eu acho difícil. Mas é, é isso aí. A empresa não tá de olho fechado, tá? É, não tô falando isso da boca para fora. Que se tivesse alguma coisa, e se, se acontecer alguma coisa, eu deixo minha palavra para vocês aqui que eu venho a público e eu vou jogar merda no ventilador. Tá. Olha. Eu não acho legal isso Eu acho que tem que ter uma transparência E essa transparência eu vou eu vou tentar Passar pra vocês o máximo que eu puder tá? Então assim, a empresa tá trabalhando eles querem, eles querem acabar com os hackers Eles sabem quem são já é, Você que passa muito nervoso Fica discutindo, galera Não revidem com xingamento no chat Do canal Porque vamos supor que eles tenham Esses hackers tem amigos também Eles podem tirar print lá Você toma um ban à toa Porque xingou e... Você entendeu? É, não revidem, joguem tranquilo. A ideia assim, falando eu falando com vocês, o, o oficial eles vão entrar, vocês não vão saber quem que é quem, mas na sala, se vocês estiverem jogando, tentem jogar tipo esperar a sala fechar primeiro para dar o gol, você entendeu? E fechar aquela aquela vaga que ficou sobrando. Se puder quitar que tá os hackers da sala, quita os hackers. Liga da o, sala. Fogo, Ligue <risos> o fogo amigo. Liga o fogo amigo. Um hacker lá se descarado, é é você mete logo bala lá no começo, que ele não é tem nem. É só você usar a cabeça e ligar o fogo amigo, você entendeu? Tanto que é oficial, em breve vai estar tá com o fogo amigo. Você entendeu? Olha, mas são. Então, é... Porque assim acaba os cafés com leite, né? Porque o é ruim de jogar <risos> oficial é porque os caras metem bala duas, três, quatro, cinco até em cima da galera, mas. Como os amigos não estão levando dano, eles não estão nem aí. Foda-se. Uh, toma é, aí. E existe uns, um esquema... E é importante você jogar com fogo amigo que logo entra um esquema no, no jogo que eu não posso falar muito aqui, mas é, vai ser um esquema que, que, que o cara... vai dar dor de cabeça, que eu acho que eu sei, cara né? que porque jogar Porque o bote vai detectar o amigo, vai se fuder. Eita, pô, é meu amigo, caralho. Exatamente, exatamente. Então logo, logo eles estão colocando isso no jogo também. Então quem estiver jogando... vai é interessantíssimo isso. Vai se fuder, porque vai matar o próprio amigo. Pois e, é, só velho E pra, pra isso funcionar, o pessoal vai ter que jogar em fogo amigo ligado Só que eles não podem tirar podem ligar essa porra, é até melhor Porque chega de jogo café com leite Já tô cansado, os caras levando duas AT no pé E o amigo saindo vivo Mas é isso aí, galera É o que eu tenho pra falar isso aí pra vocês é, Espero ter tirado alguma dúvida Se tiver alguma dúvida aqui, alguma pergunta que vocês... Não fizeram, quiser fazer a minha página do. do depois o Dragon puder colocar aí pessoal. Vou faz a sim. Faz a pergunta na página ó, do a galera, a, a, pra quem tá. não conhece, a página do Dark é essa aqui, ó. GM Dark Monster A 5. Aqui no Face, tá vendo? Vocês botam aqui no, na procura do, do Face que acha, tá vendo? GM Esse. Dark acha rapidinho. Aí vocês vão vai perguntando, tá. vão enchendo o saco dele aqui. O senhor não vai perguntar a ele que só não diga assim, manda nudes, tá ligado? que ele responde é, eu já quase apanhei da manhã por causa disso, né? porque <risos> eu, ele falou que ia mandar nudes <risos> eita, e a gata, do jeito que ela é ciumenta, hein? eita não, não, mentira! ó, oh, vocês estão ouvindo isso aí, não estão? É, é, é, mas oh, beleza pronto, Dark, não tinha mais perguntas mesmo pra responder você já deve ter visto aí que as três últimas perguntas são perguntas inúteis Que eu me perdi, cadê as perguntas, caralho? ah cara? Eram perguntas inúteis mesmo, não tem muito o que falar sobre isso, né? É. é. E vamos finalizar por aqui. Mas antes, antes, antes, eu gostaria de dar. de perguntar duas coisas, tá ligado? Minhas perguntas, tá ligado? A primeira pergunta. Não seria interessante liberar um oficial valendo, pelo uma premiação bestinha, tá ligado? Só pra galera ir se divertindo. Por mais que tenha hack, a galera vai denunciando, vai filmando. E se limitar, digamos, a level 25 Pelo menos os hacks que foram banidos Não voltarão tão fácil, né? Porque e os... a galera vai brincando à noite, pelo menos Porque é o seguinte, se você já, assim, se sem prêmio Os hackers já estão do jeito que estão Com um o prêmio vai piorar Porque sempre vai ter aquele cara que vai comprar o um hacker pro amigo Entendeu? É porque o problema do hacker é banir quem não botou cash, tá ligado? O que é chato, tá ligado? Que isso que é o chato, tipo, ah, não, o cara é... tá roubando, beleza. A gente denunciou ele e foi banido. Porra, se o cara e... foi banido só de graça, tipo, não tinha cash nem nada, é que fica chato. Mas se o cara tiver cash, oxe, dá uma graça até. Não, um, ter coisa cara. É que esses cara, uma coisa é que esses hackers não estão colocando na cabeça é que eles acham que eles são... É burro eles já são porque estão usando, né? Mas, é. E para confirmar que a burrice deles é, é imortal... É que eles, eles esquecem que tem o um IPzinho deles, né? Pois então, é. A gente eles sabe que eles acham que eles não com detalhe, uma fake. E eles acham que a gente não sabe quem são eles no eles fake. A gente não sabe quem que é as contas. A conta gente original. sabe então, até quem é a mulher deles, a gente sabe. a hora que é filha. Só quero que a hora que cair, não vem no Facebook falar que eu fiz porque eu sou um cara que eu sou vingativo. Como aconteceu algumas vezes aí. Que eu levei pro lado pessoal. Tá? porque não vai adiantar vem falar ah eu não usei nada não usou naquela conta mas se você usou e seu IP ficou registrado amigão tchau pois é, é. falar e o que que eu ia perguntar meio que eu não sei pronto eu lembrei é Dark tá ligado que no chinês e no Hazard ops tem um sistema de ranking tá ligado que é exatamente aquele ranking tá conversando aí que é o ranking global tá ligado sim mas tem um individual de cada servidor lá que é de PvE tá ligado não Sim. seria interessante implementar pra dar graça pros PV a jogar, velho? Pra galera não. tipo, pô, eu quero fazer o, é, o recorde nesse mapa aqui, eu quero ver quem quebra, tá ligado? Que é isso que tem no Hazard nos chineses, os caras pegam o mapa, botam um o recorde e deixam lá, bem bonitão no site, pras pessoas verem quem é o dono do recorde, tá ligado? Por mais que não valha prêmio, não sei se vale prêmio, não, mas tá lá precisa. a brincadeira lá deles lá, tá, tá aqui ó, o recorde foi tantos é, tá. mil, mil pontos aqui nesse mapa aqui. É que é o seguinte, gente, eu vou falar pra vocês. É, já esse, esse ranking, ele, na verdade, a gente pode usar. Só que qual que é o problema? Uma, é, é, o problema é os hackers, cara. Entende? Os hackers vai ser tudo top gente, no ranking. Tem <risos> gente lá no Hazard de Ops mesmo, que eu já vi, eu já vi não, ah, já, já falaram pra mim, claro eu já fui lá, eu já olhei, tá no ranking lá e só que tá usando o hacker fora no, no PVE, entendeu? E só então, porque gastam uma fortuna no jogo, tá protegido. que lá, a política lá é bem. Brasileira, né? Tipo, você foi pego de hack, você toma é sete dias de ban só. Então, é, então, esse é o problema. Então, não adianta, cara. É A, na, se bem que evolui, né? 7 é vai para 15, depois de 15 vai para 30, depois de 30, vai, mas não, mas não cara, adianta. Raramente se, vai se banido, adianta assim, você ficar banido por banido por causa que sempre vai poder fazer uma fake. Cara. Esse, esse é o problema. Você tem que gente, o pessoal tem que entender o seguinte, galera. Denúncia anônima. Tem que denunciar, você sabe como funciona? Como funciona, o Dark, como funciona o hacker? E fala Dark, em denúncia anônima Assim, assim, assim, assim Chega em mim, me chama no chat Dark, eu vou ajudar você Galera, você tem que entender o seguinte Independente, de, ah, mas eu vou ajudar você Eu não vou ganhar nada, vai, pô Você vai ganhar, você vai ganhar um servidor limpo Você vai ganhar apenas dor de cabeça Você entendeu? Porque, o que essa galera aqui fica coitando Os hackers não entendem É que acha que não, tá de boa, é amigo meu, tá de hack, mas começou assim, galera. O NA Exatamente. se estragou, foi por causa de um só, tá ligado? Um que começou, aquele que começou, criou o ódio daquele outro cara que morria, aquele cara que morria também comprou e pronto. era. E assim, cara Era eu... fogo contra fogo, galera. Eu cheguei num, num, num dos hackers aí que é mais conhecido do, do jogo aí, né? E quando tive um, tive um particular com ele, né? E a gente tenta sempre apelar pro lado é, humano do, do hacker. O que... racional, né? É. E ele falou assim, cara, que ele tá usando o hacker mesmo porque... O pessoal criticou muito eles ou muito ele, mas, meu... Eu acho que o hacker, hacker mesmo, ele... Quando, se o cara for bom, ele tem uma segunda chance. Você entendeu? Tem hacker aí, ó, que o pessoal criticava pra caramba, parou de usar hacker... Tá me ajudando pra caramba no servidor Você entendeu? O pessoal zoou ele demais eu, eu vou até falar quem que é Que é o Jux, tá? O pessoal zoou ele demais, ele mereceu Porque ele foi um belo de um Zé ela, Mas ele é um cara que ele parece Que ele melhorou, cara. Ele tá me ajudando Você entendeu? E... Ele tem a continha dele lá que ele não quer que fala pra ninguém quem que é ele. Que até agora ninguém denunciou <risos> nada. Que ele quer jogar de boa. Se que quer jogar sem ser zoado. Porque, pô, o cara usou hacker. Se alguém ficar sabendo quem Fica é ele. Ele queimado, velho. Vira uma piada. Mas ele tá, ele tomou vergonha na cara e tá fazendo o possível pra melhorar. E tá, tá me ajudando bastante. Até agora, eu posso dizer que tem quatro pessoas que me ajudou bastante com esse negócio de hacker. E ele tá no meio aí. Só que é isso aí, cara. Se vocês souberem. Aonde é o programa? Como faz pra fazer o programa? Não tô, per... não tô falando do programa específico, porque existem vários. Mas se você souber de um que realmente funcione, chega de mim, fala o que, que, que é, que na hora. No faz mesmo... um vídeo explicando. Que isso. Só que, só que manda só pra mim. Põe não listado no, Facebook, no YouTube lá, me manda pra mim. Na hora que você mandar esse, esse vídeo pra mim, na hora o hacker já vai parar de funcionar. Entendeu? E, e Aí, outra. Galera, fica a dica. Não fica dar... achando que... Sim, dá é, pra... É. pra não ficar muito longo o vídeo, vou falar já rapidinho Já tá longuíssimo aqui, é, já tá dá uma 47 parte. minutos já vai aqui Bom, Então beleza, só pra falar, galera é, O pessoal tá reclamando aí que a gente não tá dando banho em alguns, em alguns hackers Gente, fazer o vídeo do hacker não edita o vídeo Manda o vídeo não. bruto do Pode. jeito que gravou. Quer botar corneta? Bota, mas deixa o puro. Outro purinho, desde de certinho. Não, é bom você nem fazer nada. Não coloca música de fundo, não coloca nada. Se, se gravar alguém xingando no fundo, você manda desse jeito mesmo. Não edita o vídeo. Qualquer empresa gamer que você faz um vídeo editado para banir um hacker, eles vão pensar duas vezes. Então, gente, não edita o vídeo, tá? Se você tiver vários vídeos daquela pessoa, faz várias denúncias, mas sem editar. Entendeu? E é isso daí mesmo. Só isso que eu tenho que falar para não ficar muito longo. Beleza, é isso aí mesmo. Beleza, galera. Vamos ficar por aqui. Esse foi o Dark Monster, nosso GM. E eu espero ter ajudado um pouco o servidor, contribuindo com as informações, já que o pessoal está meio apreensivo aí, porque o servidor anda meio pé para baixo, as pessoas estão meio chateadas em jogar. E o pessoal quer esse update, Diego. E tenta botar o mais rápido possível para ver se o pessoal anima mais. E vamos trabalhar nessa parte do oficial porque o pessoal realmente tá querendo jogar à noite, tá ligado? Pra se divertir, porque não tá dando mais, né? o pessoal não tá mais conseguindo jogar esse campeonato da EA Sports no final de semana Porque demora muito, muita burocracia e cansa, cansa muito Beleza, a gente vai fazer o possível aí pra deixar o servidor aí no gosto de todo mundo aí Beleza galera, vamos ficar por aqui, Valeuzão, abraço, se você gostou do vídeo dá um curtir, não esquece de compartilhar para caso o seu amigo não tenha ouvido as palavras do nosso amigo Dark, bote esse vídeo para andar, viu, porque senão o pessoal vai pensar que o Dark tá de mãos é, atadas, mas não, ele tá fazendo a parte dele, o problema é que demora, meu velho, é um processo muito complicado, então valeu seus putos, abração e fui.